Vamos para a segunda parte da nossa aula de vetores e agora nós vamos começar a ver outras coisas sobre vetores que vão permitir que a gente, que a gente opere com eles matematicamente. Né? Que a gente faça operações de soma, de subtração e até produtos. Tá certo? Os produtos nós não vamos ver agora, nós vamos ver mais para frente né, nessa parte de vetores só a parte de soma e subtração de vetores, como somar e subtrair vetores. Tá? que é outra coisa importante também, mas agora a gente vai ver o que a gente chama de componentes escalares de um vetor. E o que, que são né, essas componentes escalares? Ora, um vetor né, ele é caracterizado por duas grandezas, essencialmente. A primeira é o módulo dele. O módulo é basicamente uma medida do comprimento do vetor. Tá? E aqui ele vai ter unidades, tá certo? Esse comprimento não vem sem unidades. Tá? Isso aí a gente vai ver mais para frente também. Mas tenham em mente que né, o comprimento de um vetor sempre vai ter unidades, ao contrário do que a gente aprende nas aulas de geometria analítica. tá? A geometria analítica, eles tão, a gente tá, os professores estão preocupados só a parte vetorial, não com a parte de significados físicos que esses vetores possam eventualmente ter. Tá? Outra coisa que caracteriza um vetor é a orientação desse vetor em relação aos eixos ordenados. O que, que quer dizer isso? Imagina que você tem aqui seu conjunto de eixos ordenados tá? e você tem um determinado vetor que eu estou chamando de ΔR, mas eu poderia chamar de qualquer coisa. Tá? Esse vetor ΔR aqui, ele tem módulo 5 centímetros. Tá? Nota que os eixos ordenados, eles têm unidades aqui. Né? Nesse caso, as unidades são unidades de comprimento, nesse caso. Tá? E o comprimento total desse vetor aqui é de 5 centímetros. Quem está mais antenado já percebeu por que, que esse vetor aqui tem comprimento de 5 centímetros. Mas quem não está tão antenado, dá uma olhada para esse vetor, medita um pouco sobre isso, e vocês vão ver que aqui eu posso definir um triângulo 3, 4, 5. Tá certo? 5 vai ser o comprimento, um triângulo retângulo 3, 4, 5, e, e o comprimento da hipotenusa desse triângulo, que é esse vetor aqui, vai ter 5 centímetros de comprimento. Tá? É, e como é que eu faço, então, para ver as componentes do meu vetor? Primeiro, eu tomo uma linha né, paralela, uma linha imaginária paralela ao eixo x ou ao eixo y, tá certo? e defino um ângulo. Esse ângulo, normalmente, ele é definido de maneira crescente, saindo do quadrante de eixos ordenados onde as coordenadas são positivas. É esse quadrante aqui. Então você sai daqui e orienta o seu ângulo de modo que ele ele cresça em sentido anti-horário. Tá certo? Essa é a definição estrita na, pelo menos em física, né, que é, é da orientação de um vetor em relação aos eixos ordenados mas nada impede tá certo? que a gente use outros ângulos para definir a orientação desse vetor. A gente vai ver isso também mais para frente nesse vídeo. Okay? A gente pode, por exemplo, né, usar não aquele ângulo θ, mas um, esse ângulo φ aqui, né, definido dessa maneira aqui, para a gente caracterizar a orientação desse vetor em relação aos eixos ordenados esses ângulos não precisam estar só em relação ao eixo x, eu posso pegar uma linha paralela ao eixo y e definir ângulos com relação a essa linha imaginária, então posso definir esse ângulo alfa ou esse ângulo beta aqui, nota que esse ângulo beta né, ele tem que ser definido agora que eu estou usando uma linha paralela ao eixo x, ele é tudo isso daqui, é todo esse ângulo aqui. Tá? É, nada impede da gente usar qualquer outro ângulo. Tá? O que, que são as componentes de um vetor? São projeções do vetor sobre os eixos ordenados. O que, que quer dizer isso? Né? A projeção, você pode pensar em quanto, entre aspas, porque bem entre aspas mesmo, né? mas você pode pensar na projeção de quanto de um vetor se encontra ao longo de cada eixo. Como que a gente faz isso? Né? pega os nossos eixos ordenados está aí o nosso vetor que agora é o então, mesmo vetor de antes só mudei o nome para A e para identificar as componentes do vetor você pensa numa linha imaginária perpendicular a cada um dos eixos que vai sair dessa ponta aqui da seta por exemplo, para identificar a componente X do vetor você vai pensar numa linha imaginária que sai da ponta da seta e cair perpendicularmente sobre o eixo x, e a componente x vai ser a seta que sai da cauda do seu vetor original até onde a linha imaginária cruza o eixo do x. Mesma coisa para a componente y. Tá? Você pensa numa linha imaginária que sai da ponta da seta e vai até o eixo y, e a componente y vai ser um outro vetor, uma seta, que vai sair da cauda do seu vetor original e vai chegar até o lugar onde a linha imaginária cruza o eixo. Então aqui você tem as componentes x e y do teu vetor. Okay? Como é que a gente quantifica essas componentes? Porque a gente vai sempre precisar quantificar essas coisas, tá, para poder trabalhar com elas. Tá? Como é que a gente faz isso? Usando velhos amigos nossos, talvez não de todos, mas de alguns tantos de nós, que são senos e os cossenos. Tá? Então, nós vamos escrever essas componentes aqui em termos de senos e cossenos. Isso é o que a gente chama de decomposição de um vetor nas componentes. Tá? Você pode pensar né, que esse vetor aqui está aqui, porque um vetor você pode transladar ao longo do plano, colocá-lo em qualquer lugar, se ele tiver... A mesma orientação do seu vetor original é o mesmo vetor. Tá? E agora, vamos tomar aquele ângulo θ aqui que eu falei para vocês, que era o ângulo que estritamente a gente usava para é, caracterizar a orientação do vetor em relação aos eixos ordenados. Tá? Esse, essa componente aqui, a componente x do vetor com, é, em função... De senos e cosseno, ou cossenos de teta, é simplesmente o módulo do vetor, que lembra, é o, é o, é o comprimento do vetor, vezes o cosseno desse ângulo de teta. Esse, tem uma coisa aqui, uma pegadinha, hein? Esse cosseno de teta aqui, como teta é um ângulo obtuso, tá? esse cara aqui é um número negativo. Então, todo esse cara aqui é um número negativo. E sempre que uma componente de vetor, né, uma componente escalar do vetor, for negativa, quer dizer que a componente vetorial dele está apontando no um sentido é, decrescente de coordenadas. No caso da componente Y, né, essa componente vai ser. A, módulo de A, seno de teta. E aqui, seno de teta, teta sendo obtuso, está né? tá entre 0 e 120 graus, portanto, seno de teta é ainda um número positivo. Tá? Isso é o que a gente chama, então, de componentes escalares do vetor. Escalares, por quê? Porque são números escalares. Isso aqui não tem né, direção nem sentido. Apesar do sinal desse. Desse número, desses números aqui, indicarem para onde que essa componente está apontando, né, o sentido em que essa componente está apontando ao longo de um eixo ordenado. Okay? É, às vezes, não é muito óbvio a gente ficar tirando senos e cossenos né, de, de, de ângulos obtusos. Tá? Nesse caso, a gente sempre pode usar um outro ângulo agudo, como, por exemplo, esse ângulo Φ aqui, para caracterizar a orientação desse vetor. Só que agora tem uma pegadinha. Essa componente escalar x aqui, né, a gente vai definir da mesma maneira que antes, né, só que agora, como Φ é um ângulo agudo, a gente tem que colocar o sinal aqui na mão. Tá? Lembra que, esse cara aqui todo era negativo, não tinha esse sinal negativo, mas tudo isso daqui era negativo quando o ângulo era esse ângulo aqui, o teto. Tá? No caso aqui, eu tenho um ângulo Φ agudo, né? portanto, cosseno de Φ é um número positivo e eu tenho que colocar o sinal aqui na mão grande, tá certo? Sendo, sendo esse ângulo Φ aqui positivo, a componente Y que vai ser seno desse ângulo aqui, vai ser proporcional ao seno desse ângulo, né, ela continua sendo positiva. Tá? Então você sempre pode, sempre você pode pegar e usar um ângulo agudo que seja mais fácil de você visualizar né, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente para definir os, os senos e cossenos, mais né? Lembra que se você usar um ângulo agudo que não seja o ângulo θ que você define saindo do eixo x e, e, e crescendo em sentido anti-horário, você tem que colocar esse sinal negativo, quando apropriado, na mão grande. ok Então, sobre componentes é isso aí. No próximo vídeo a gente vai começar a ver... Né, vai ver uh, como é que a gente realmente decompõe os vetores nas componentes vetoriais.